Ele tem bastante detalhes, mas ele é bem simples de fazer. E, gente, eu até tava fazendo uns, uns testes aqui, porque eu recebo muitas perguntas falando o seguinte. Ai, Josi, eu não tenho overlock. Deixa eu empurrar minha mesa, peraí. Eu não tenho overlock, Josi, como é que eu costuro tecidos que, que tem malha, que estica e tal? Gente, eu sempre falo que dá para costurar a malha na máquina doméstica, só colocar aquela agulha de cabeça dourada e dá mesmo, não tem problema, não arrebenta. Se você for costurar, é, fazer acabamentos, você usa o ponto zigue-zague. Se você for fazer barra, você pode usar o ponto reto que não vai arrebentar. Para fazer a junção das peças de malha, você usa o ponto zigue-zague. Então, mas tem como sim, e fica do mesmo jeito de usar uma overlock, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem overlock. E aí, fazendo uns testes, uns testes aqui, eu acabei, acabei descobrindo uma coisa. E eu vou dar essa dica aqui pra vocês nesse vídeo. Gente, sabe aquelas agulhas dupla que você compra aí pra sua máquina doméstica? Eu coloquei na minha máquina... Pra fazer apenas acabamento, tá? Então, ela é uma agulha dupla. Eu vou mostrar ali pra vocês na máquina. Olha como ela fica. Do outro lado, olha o ponto dela. Gente, isso daqui, ó... Olha isso, não arrebenta de jeito nenhum. Ó, se fosse... Se eu tivesse passado o ponto reto, já tinha dado uns tec-tec aqui, tá? Porque eu tô esticando bastante. Gente, não arrebenta. Então, olha, uma dica que eu acabei de descobrir, não sei se alguém já sabia. Eu não sabia, porque eu não costumo usar muito essas agulhas duplas. Mas, se você quiser aí... Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento. Eu fechei a manga. Olha, eu não vou passar no overlock. Eu cortei a rebarba, Tá? Então, deixa eu ver, tá focando, meu povo, tá, né? Eu costurei, tá vendo? Aqui, olha, os dois pontinhos, e daí, eu passei a tesoura, tá? Como se fosse um overlock. Olha, do outro lado o ponto. Gente, ó, ó, eu vou ficar quieta e vou esticar pra vocês verem que não vai arrebentar ponto, vocês estão vendo? Não arrebenta ponto. Então, uma super dica, eu não sabia, acabei de descobrir e vim aqui passar para vocês essa dica, tá? Eu vou mostrar ali na máquina pra vocês a agulha que eu estou falando. É, vocês compram aí, essa que eu tinha e ela tava até com preço, só que eu acho que já tinha mais ou menos um ano que eu tinha comprado ela... Eu paguei R$8,90 nela no tamanho 14, tá certo? Ela também tem vários números e dá pra colocar em todas as máquinas. Aí, vocês vão me perguntar, mas como que eu passo duas linhas? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, antes de ir pra máquina, a gente já vai começar aqui a montar as nossas peças. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que a gente já vai fazer. Nós vamos pegar a manga, tá aqui minha manga, né? Ó, aberta. Você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura Pra fechar a manga. Vai fazer isso com as duas mangas. Vocês viram que eu cortei este negocinho aqui de acabamento? Eu cortei 20, porque eu vou colocar quatro de um lado, quatro do outro e um em cada ombro. Então, eu cortei 20, tá? Aí, o que que eu fiz? Coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido, passei uma costura, né? Virei ele, porque eu deixei aberto aqui, virei, depois eu vim com a minha agulha dupla pra dar o acabamento e passei uma costura aqui, olha, tá vendo? Só pra dar acabamento nele. Então, eu já fiz isso daqui com os meus dez, 10, 10, eu esqueci o nome disso, meu povo, esqueci o nome, deu branco. Enfim, eu já fiz os dez, olha, tá? Porque eu cortei 20, porque eles são duplos, mas a gente vai usar 10, tá? Então, eu já fiz aqui. Esse aqui é bem simples, por isso que eu nem mostrei. Vamos pegar o nosso bolso. Tá vendo meu bolso aqui? E a gente vai dobrar ele pra dentro e vai passar apenas uma costura aqui pra fechar essa parte de cima. Por enquanto, aqui vai ficar aberto, que a gente só vai dobrar aqui e fazer os acabamentos na hora que a gente for colocar na peça... Porque daí já fica com a, o ponto duplo e, e pregadinho na peça. Vamos pegar aqui a nossa gola e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos passar uma costura pela lateral, pela parte superior e pela outra lateral, deixando aberto apenas essa parte aqui de baixo, que é onde a gente vai... Encaixar na encaixar no nosso casaco. Vou pegar aqui a parte das costas, olha. Abrir a parte que está na dobra do tecido. E vamos pegar aqui as laterais das costas e colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Passar uma costura aqui, unindo as laterais, olha, dos dois lados. Ó, vai ficar desta forma. Depois que você uniu, se você quiser vir aqui com agulha dupla e passar aqui pra dar acabamento, eu vou fazer isso, tá? Fica bem bacana os acabamentos com agulha dupla. Então, é só passar aqui a costura. Depois que você uniu as costas, você já pode... E uniu a frente ali, que eu já vou mostrar, você já vai unir frente com costas aqui, colocando lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vamos lá. Então, aqui as costas... A parte da frente, vamos lá que a parte da frente a gente tem alguns detalhes, né? Tá aqui minha parte da frente. Ó, eu tenho duas partes dessa da frente, que vai ser, ó, tá vendo? Eu tenho duas, porque Uma eu vou colocar por cima depois pra dar o acabamento, vai ser um revel, tá? Então, eu vou pegar esta parte da frente aqui... Vou pegar aqui os meus trem, que eu esqueci o nome, esqueci, deu branco geral, tá? Eu fiz a marcação aqui com o carbono pra mim saber aonde eu tenho que colocar cada um. Então, olha, eu vou vir aqui na minha marcação, vou posicionar aqui e vou alfinetar. Vou vir aqui com o um outro e vou posicionando nas marcações que eu fiz aqui com o carbono. Depois que eu posicionei os quatro, eu vou vi... eu deixo, tá vendo? Ó, fiquem atentas o seguinte. É, aqui vai ter uma costura, então, isso daqui não pode ficar muito pra cá. Então, posiciona mais ou menos aí, tá? Vai a olho mesmo, eu fiz a olho, olha, aonde você quer que fique, né? Só a distância aqui que não pode ser a olho, porque senão fica feio, tá? Tá? Vou vir aqui com a outra parte da minha blusa, vou colocar aqui por cima, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, eu vou para a máquina passar uma costura por aqui, olha. Já vou fechar isso daqui tudo. Costurei, vou cortar esses excessos aqui, vou vir aqui com essa parte e jogar ela para dentro, olha. Dessa forma não vai dar para ver, né, gente? E aí, vai ficar, tá? Encaixadinho assim, olha. E já vai ficar com esse revel. Esse revel aqui, você vai deixar ele aberto, tá? Você não vai costurar aqui junto, não. Você vai deixar ele aberto. Então, esse revel vai tá aqui, vai tá costuradinho. Você vai vir aqui com a sua lateral da frente, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, unindo a lateral da frente, tá? Aí, vai ficar a peça montadinha aqui. Beleza? Então, agora, a gente vai a máquina fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Antes de começar a costurar, eu vou mostrar aqui a agulha. Olha, ela é uma agulha dupla, tá? E ela tem um encaixezinho só normal. E aí, sai uma agulha de cada lado, tá? E aí, você tem que passar, então, aqui, olha, duas linhas na parte de cima e a linha normal embaixo, Pra passar a outra linha de cima, você vai passar pelo mesmo buraquinho. Olha, a minha máquina você passa assim, né, ó? Você passa por aqui, vem, tá vendo? Passa por aqui. Eu usei o mesmo trajeto, só que uma linha tá ali, o cone, tá vendo? Aqui atrás. E a outra tá saindo daqui, olha. Só, tá focando, né? A única diferença é aonde tá saindo cada linha, tá? Tá? Então, eu enchi um conezinho pequenininho dessa daqui, porque tem que ser da mesma cor, e aí, e pra passar, você passa junto, tá vendo? Olha, você passa pelo mesmo lugar, e quando chegar aqui embaixo, você coloca uma em cada agulha, passa normal a linha de baixo, e a única coisa que eu alterei foi aqui a tensão. Da, da linha, eu coloquei no 6, geralmente eu costumo usar entre 3 e 4, e o ponto eu também coloquei um pouquinho, aqui tá 3, mas eu tô usando ele entre 3,5 e 4, e tá certo? Só isso que você vai fazer, e essa agulha aqui você vai pagar em torno de uns 9 reais, tá bom? Então, bora costurar. Então, vamos dar continuidade. Vocês viram aí que eu já fiz tudo que eu tinha falado que eu ia fazer na máquina, né? Aí, deixa eu mostrar. Vocês estão vendo que aqui, olha, é a parte do revel. Essa parte daqui é a parte do revel. Isto daqui fica esse acabamento que tá parecendo costura rebatida, porque eu passei uma costura com a agulha dupla, gente. Então, olha o efeito que dá. O que que eu fiz aqui? Olha, preguei os botões, tá vendo? Na mão, tá? Tá? E o revel tá aqui, a gente vai colocar o bolso e fazer o acabamento aqui do revel agora. Então, meu bolso tá aqui, eu risquei aqui, olha, tá? Pra mim colocar o meu bolso, ó. Então, eu vou posicionar ele, ele tá sem acabamento aqui. Então, alfinetando sempre. Aí, gente, eu vou dobrar aqui, ó. Para fazer o acabamento desse outro lado, a mesma coisa, dobra para dentro. E aqui na parte de baixo, eu vou virar aqui, olha. Você também faz a mesma coisa, dobra pra dentro pra passar a costurinha. E aí, a gente vai pra máquina... Passar uma costura aqui com agulha dupla em toda a volta do seu bolso. E o bolso já vai estar acabadinho, todo acabadinho, né? E também já vai estar pregado na sua peça. E aqui nessa parte do, do, do revel, a gente vai vir com um viés. Eu já tenho esses viés pronto tá vendo? Eu não tenho da cor, eu vou colocar roxinho mesmo. Aí, eu vou posicionar aqui, olha, o meu viés aqui. E vou costurar isso daqui pra dar o acabamento aqui, gente. Se você quiser também, você pode fazer, como a gente não tá fazendo embutido... Você pode fazer esse acabamento de viés em todas as costuras internas, tá? Eu não vou fazer, porque eu não, pra mim não tem necessidade, mas se você quiser, for fazer uma peça pra vender, quer enriquecer mais a sua peça, não tem nem o que falar, né, gente? Então, agora, a gente vai a máquina fazer esses passos. Depois que eu fizer isso, eu já vou vir aqui com a lateral das minhas costas. E vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela lateral. E aí, eu já vou fechar o ombro também. Para fechar o ombro, você vai dobrar... O seu acabamento por dentro e na hora de costurar, você vai costurar esse acabamento aqui no ombro pra ele não ficar totalmente solto aqui, tá? A gente vai prender ele na barrinha também, mas vai prender ali no ombro. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, gente, agora a gente vai colocar a manga, você vai deixar a sua manga do lado do direito, e vai colocar aqui, olha, por dentro na cava, ó. A alfineta aí a manga na cava, e é só passar uma costura reta na máquina, pregando a cava na manga. Vocês viram que eu coloquei já... O detalhe do ombro, né? É só passar uma costurinha aqui e depois você prega com um botão na mão mesmo. O viés tá colocado, olha. E aí, vai faltar colocar a gola e fazer a barrinha, tá? Tá? Pra encaixar a gola, gente, é bem simples também, a gente já vai encaixar. Ah, eu já fiz a barrinha, tá? Olha, na manga, é só você dobrar, ó, eu fiz tudo com... Eu fiz essa blusa praticamente inteira com agulha, de, é, agulha dupla, tá? Que ela dá todo um charme, fica parecendo costura batida, fica muito bacana. Então, você já vai vir aqui com a sua gola também. Você vai achar o meio da gola, que a gente vai colocar lá na parte das costas. E aí, você tem duas opções. Ou você coloca a sua golinha assim, olha. Desta forma. Passa uma costura em toda a volta. E aí, essa parte aqui, vocês teriam que dobrar pra dentro e colocar um viés aqui, tá? Você pode fazer isso, é uma opção. Ou você pode fazer desta forma. Esse tecido aqui, ele não vinca no ferro, então, você tem que, provavelmente, vai ter que alinhavar, que é dobrar aqui pra dentro, encaixar aqui, olha, que nem eu faço sempre com as golas, tá vendo? E aí, eu venho e passo só uma costura aqui, olha, colocando a gola de fora a fora, tá certo? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do nosso casaco. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês umas coisas que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Por que que ficou com essas partes mais altas aqui, tá vendo? Aqui, olha, aqui, né, na lateral, nas costas. E, gente, eu simplesmente passei uma costura com agulha dupla, olha só. É só uma costurinha com agulha dupla, e aí dá esse acabamento aqui, parecendo que é costura rebatida, tá? É só, ó, eu costurei por dentro, ó, não passei overlock em nada, isso daqui é tudo agulha dupla. Por dentro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, então eu coloquei o viés na parte aqui desse revel, tá vendo? Eu tenho que passar ainda, por isso que ele tá todo, né, tchan, tudo tortinho. E aqui embaixo na barra, eu coloquei viés também, e virei e passei uma costura só, olha... Uma costurinha, tá? Na manga eu virei uma vez e passei a costura dupla, tá vendo? Ó. E aí dá esse acabamento aqui que parece que é costura batida. Por isso que vale a pena, se você não tiver agulha dupla, compra agulha dupla para fazer com este tecido aqui que fica show o acabamento, tá? A golinha, olha, coloquei aqui, passei uma costura, tá vendo? Ó. Até com, tem que tirar ainda as linhas, ó. Só uma costurinha, passei aqui, ó, tá? Gente, costura normal na máquina doméstica, ó, agora que eu vi, gente, ó, vou ter que arrumar, não tinha visto, ó, tá vendo? Vou ter que soltar e arrumar, tá vendo? Como nem tudo são flores, né? Isso daqui é a parte de cima que eu não costurei direito, ó, vou ter que soltar a gola, descosturar essa parte, colocar aqui pra dentro e costurar novamente, mas, enfim, gente, está finalizado aqui o nosso casaco, olha, os botões eu preguei na mão mesmo, sabe? Então, foi esse o resultado final. O molde está disponível no site do 36 ao 56. Eu espero muito que vocês tenham gostado do detalhe, gente. Tô cortando antes de eu terminar aqui. O modelinho que eu tinha colocado lá que eu ia fazer, ele era mais curtinho. Se você for fazer mais curtinho, você faz essas fivelinhas aqui menores. E aí, você coloca a distância também menor, tá?